Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante aqui em navegação que é a navegação no gelo, ok? A navegação no gelo, eu vou falar com vocês sobre ela antes do GPS Hoje em dia a navegação está muito mais facilitada com o GPS, com todos os equipamentos mais modernos Mas no tempo que eu navegava para o Canadá, né, entrando no Golfo de São Lourenço indo pelo Rio São Lourenço adentro até Montreal, né, que fica no estado de Quebec Passando em frente, inclusive, a cidade de Quebec, que é linda, mas é fantástica. Então, nós entrávamos no Rio São Lourenço, no Golfo de São Lourenço, em ocasiões onde estava já totalmente congelado. E nós tínhamos que ter alguns recursos a bordo, antes do GPS existir, para que pudéssemos navegar no gelo em segurança. Então, a intenção desse vídeo, dessa, dessa mini-aula, ou seja, uma... Não, não é tão mini assim, né, é mostrar para vocês como era a, navega a navegação no gelo, uma das boas partes da minha praticagem e da minha navegação, já como profissional, no início da minha carreira, né? depois nunca mais eu voltei a navegar no gelo, inclusive com uma experiência de ficar, é, entre aspas, preso é, lá no, no porto de Montreal, porque o navio não podia sair, Devido ao rio estar fechado. O gelo era tão espesso que nenhum navio conseguia passar. Então o navio ficou realmente parado do porto de Montreal até que o rio abrisse. E nós passamos o Natal e o Ano Novo lá no porto de Montreal a 35 graus abaixo de zero. Com o rio totalmente congelado, sem condição de o um navio sair dali. Tá? Então em primeiro lugar, vamos à vinheta, vem comigo. Pronto, acabou a vinheta. Agora vamos em frente ao vídeo. A ideia é a seguinte, gente. Antes de você entrar no Golfo de São Lourenço, tá? antes de nós entrarmos no Golfo de São Lourenço, a gente pegava o que a gente chamava de Rota do Gelo. No, naquele tempo não tinha internet, então a gente recebia via fax, né? a gente era, era acompanhado. Desde que a gente começava a entrar no Golfo de São Lourenço, a gente já, já começava a ser acompanhado pelas estações de Quebec Radio, né, a rádio de Quebec, que nós nos chamávamos, nós chamávamos pelo rádio, pelo VHF, né, Quebec Radio, já informávamos os dados todos do navio, já, já tínhamos a liberação de entrada, ali dentro do Rio São Lourenço, e eles passavam para nós, ou pelo VHF a gente anotava as posições, ou através de fax, né, de, de facsimile, a Rota do Gelo, ou o Ecareg, como era chamado na época, que é por onde o navio deve passar, aonde o gelo está menos espesso, está mais fino. A proa do navio, ela tinha um formato meio, meio assim, meio afunilado, de maneira que facilitava cortar o gelo. Então o que acontece? O navio vai navegando so é, pelo gelo, a máquina reduz, mas você não pode parar o motor nunca, eu vou explicar porque daqui a pouco, você vai continuando com o navio, aí não tem balanço. Porque normalmente o gelo segura o mar. Você pode ter algumas ondas sim, mas se você tem ondas, o gelo está meio quebradiço, fica mais fácil. Mas quando você não tem ondas, você tem o mar totalmente liso, você está com o mar congelado. Então você tem que seguir aquela, aquela rota que o Ecareg te passou, que a, a Rádio de Quebec mandou para você. Normalmente não é uma rota em linha reta, né? é uma rota quase que beirando a costa. Desde que o calado do seu navio permitam. Eu já tenho aqui na minha playlist uma, uma aula explicando o que, que é calado e como se lê o calado do navio. Você está entrando em água doce também. No início é essa lobra, né? mas quando entra no Rio São Lourenço... É, né? Primeiro você vai entrar no Golfo de São Lourenço. Quando vai afunilando entrando no Rio, a água vai se tornando cada vez mais doce. Você tem que ter o calado calculado. Da mesma forma que no, na, na live anterior, eu falei sobre a passagem do do oceano atlântico para dentro do rio amazonas, onde o navio afunda um pouquinho por causa da água doce, então você tem que ter esse calado calculado, e no caso calado de inverno, para navegar no gelo e em água doce, é um pouquinho mais complicado, certo? Então você vai seguindo aquela rota do gelo, e como é que você percebe? O navio vai quebrando o gelo, o gelo vai abrindo na frente do navio, é bem interessante de assistir, tanto do, durante o dia, como durante a noite, durante a noite nós usávamos de holofote, né? nós tínhamos agasalhos que pareciam a roupa de astronauta, de tão aconchoados que era. Tá? Numa, numa temperatura de 20, 30 graus abaixo de zero, é muito complicado você ficar fora do navio durante esse, esse tipo de temperatura, exposto a esse tipo de temperatura, então você não podia ficar muito tempo lá fora. Você ia lá fora, acendia assim, o holofote, o comandante via o, como estava o mar à sua frente, e depois a gente voltava para dentro rapidinho, se aquecia novamente, né? não tirava aquela roupa, continuava com aquela roupa de frio, e mantinha. A gente ia navegando, acompanhando aquela rota que nos era fornecida pela inf pelas informações de Quebec. O grande macete é você procurar as partes escuras no gelo. Por quê? Porque as partes escuras do gelo são as partes mais finas. As partes mais claras, mais brancas, são as partes mais espessas. Então, nunca, se vocês estiverem navegando no gelo, nunca tentem ir para as partes mais brancas, mais claras. Procurem sempre as partes mais escuras. Se o navio começa a parar, começa a perder velocidade, o motor continua virando. O motor continua, quando eu falo motor virando, eu digo o hélice está girando com a mesma intensidade, com a mesma velocidade, mas o navio está devagar, quase parando, porque o gelo está oferecendo resistência. Ele está quebrando o gelo, você vê... Na lateral dos navios, as placas de gelo quebrado passando. Quem trabalha na praça de máquina, escuta do lado de fora, fica ouvindo pá, pá, pá, como se fossem pedras sendo atiradas contra o navio. São as placas de gelo batendo no costado. Então, muitas vezes acontecia do navio ficar parado, né? não conseguir ir mais para frente porque o gelo já estava um pouco mais espesso e o navio ficava parado ali no gelo. Então, o que, é que nós tínhamos que fazer? Sem parar o motor, tinha que dar ré. Não podia ficar parado muito tempo. Por que não pode parar o motor? Se você parar o motor, a água do mar congela muito rápido. E quando congela, se prender o hélice, acabou. Vocês vão ter um trabalho imenso para tirar o navio dali. Vocês vão ficar presos. E o que é pior, o gelo ele vai fechando, ele vai comprimindo o navio e acaba amassando a chapa do navio e vai entortando, vai entortando e você vai perder o navio, ele vai tombar em cima do gelo. Gente, é muito complicado a navegação no gelo, é complicadíssima, tá? Não é tão simples assim. Então, vamos lá. Nós estamos navegando lá e o navio parou ali na resistência contra o gelo, tá? Ele parou ali no gelo. Então você dá um pouco de máquina atrás, tá? Bota o, o, o hélice rodando ao contrário para fazer o navio ir para trás. Modifica um pouco o rumo. Procura com o holofote, onde é que está a parte mais escura do gelo? Ah, está aqui para bombordo. Então bota a para bombordo. Vamos para frente de novo. E vai, nunca para o motor. Inverte a máquina, é, para um pouquinho, começa a rodar de novo. Se, for, se não tiver o, a reversão da, da máquina sem poder parar, você tiver que parar a máquina para poder dar partida de novo, para a máquina, mas dá a partida logo em seguida. Não, não fica muito tempo com a máquina parada, senão você vai perder o motor. Tá ok? Aí você procura a parte mais escura, vai na direção da parte mais escura. Aí o navio continua aí quebrando o gelo. Continua acompanhando a rota do gelo que te mandaram. De vez em quando, a Rádio Quebec te chama e pergunta... Como é que vocês estão? Qual é a posição de vocês? Qual é a latitude? Qual é a longitude? Então a gente calculava, ia lá fora, marcava farol. Olha, lembrem-se, não tinha GPS ainda, né? E dizia a posição do navio para o Ecareg. Ele falava, então vocês sigam por tal lugar vão no rumo tal a tantas milhas depois mudam para o rumo tal a tantas milhas até que nós conseguíssemos chegar no porto às vezes poderia acontecer de um navio parar e não conseguir sair mais do lugar mesmo que tentasse andar para trás andar para frente andar para o lado né tentar modificar a proa a gente não conseguia mais sair era aí que a gente pegava o VHF avisava a Quebec Radio e Quebec Radio através da Coast Guard que é a Coast Guard que é a guarda costeira mandava o quebra-gelo. O quebra-gelo, quando vinha, ele quebrava o gelo na lateral do navio, por um lado, quebrava o gelo pela lateral do outro lado, e o que acontecia? O gelo abria. Então nós tínhamos condições de manobrar, o quebra-gelo ia na frente, ia nos guiando, ia fazendo, ia abrindo o caminho, o navio ia atrás do quebra-gelo, e quando o pessoal do quebra-gelo percebesse que o navio já estava em condições de continuar sozinho, o quebra-gelo se despedia, nós agradecíamos, ele saía fora e nós continuávamos a nossa trajetória até chegar ao porto de Montreal, no Canadá. Essa experiência eu tive no Golfo de São Lourenço, navegando para Montreal. Tá? E naquele caso, que nós ficamos lá vários meses esperando o rio abrir, é, depois que o navio abriu, nós saímos e viemos quebrando o gelo da mesma forma até sair da, do Golfo de São Lourenço, e pegarmos o mar aberto de novo e ir embora fora do gelo, certo? Era muito comum, quando o navio estava no porto, as pessoas descerem pela escadinha que tinha no, no, no, no caso do porto, né? e andar por cima do gelo, o que é totalmente desaconselhável a fazer. O pessoal fazia isso para tirar retrato, em cima do gelo, embaixo do navio, isso era totalmente desaconselhável, se acontece um, algum acidente, o gelo ali está mais fino, o gelo quebra a pessoa cai, não volta mais, porque a corrente, a corrente do rio por baixo do gelo, leva a pessoa para longe, a pessoa vai morrer congelada, então ninguém brinque de passear em cima do gelo, em um lago congelado, em um rio congelado, como era o caso lá, no, na, lá em Montreal, certo gente? Essa é a navegação no gelo, acontece que esse quebra-gelo que vinha ajudar a gente, não pensem vocês que eles vinham na boa, muito obrigado, que é um cafezinho. Negativo, era pago e era caro, a peso de ouro, era muito caro. Então, quanto menos a gente usasse o quebra-gelo, melhor. Eu nunca viajei pela Antártica, tá? nem pelo Polo Sul, nem pelo Polo Norte. E somente a, a única navegação no gelo que eu fiz foi no Rio São Lourenço e no Golfo de São Lourenço, tá? até o Porto de Montreal. tá? Então era esse o assunto que eu queria tratar com vocês. Espero que tenham gostado da, da aula de navegação sobre o gelo. Um abraço a todos e tchau, tchau.